Eu sou a Isa e hoje eu vim aqui para fazer o que vocês pediram, na verdade a gente pediu. O que eu falei que ia é fazer, que é reagir a série nova do Covid. eu sei, vem uma série por mês, logo depois de trocar a tabela, que a gente ganha um prop e um acessório de cabelo, é por isso que existem tantos acessórios de cabelo no jogo. E todo mundo que é nível baixo, na verdade assim, 100% das pessoas do COVID que jogam diariamente, tem que fazer essa série, porque se você não fizer, você vai ter que comprar esse acessório de cabelo, e provavelmente você não vai comprar com um acessório de cabelo custando 50 reais ou 40 reais, enfim né gente, não, eu não vou comprar. Então não sei é você, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Mas a gente faz, todo mundo faz, e todo mundo fica conversando sobre ela, porque realmente, são realmente os desafios que todo mundo vai fazer. Gente, eu tô sem tarraxinha, então se isso brinco cair... E galera, óbvio que eu vi alguns spoilers, né, porque, gente... Era 10 da manhã e já tinha, tipo uns 40 posts sobre o acessório novo e o adereço no, os adereços novos no Face. Vocês são muito rápidos, vocês são muito loucas. Mas enfim, eu consegui assim dar uma esquivada, então bora lá, vamos ver certinho a gente vai começar. Ó. Já tem dois desafios aqui, vamos entrar primeiro no notícia de Moda, que é onde ele anuncia normalmente, né, onde tem a matéria completinha dessa nova série. Anúncios de amor. Apenas Amor da Elite aparece neste famoso jornal de Nova York. Leia e produza visuais para esses anúncios de noivado e casamentos na nossa série An Anúncios de Amor. Crie visuais, apaixonamentos em testes de desafios de estilo lançados geralmente de 12 a 18 de janeiro para ter a chance de ganhar dois prêmios. Participe de 6 desafios da nossa série Anúncios de Amor e adicionar o de cabelo Just Crawl a sua coleção. Participe de todos os sete de desafios para ganhar pacotes costa de adereços dos heróis também. Pode para mais detalhes. tá bacana! Ah, já tem aqui o acessório de cabelo. Não vou reagir ao acessório de cabelo e. Ai, ó, ó, vou dar minhas opiniões sobre o acessório desse cabelo. Eu tendo esse cabelo que é esse rabo de cavalo que tem um treco aqui, eu gostei. Eu, eu adorei esse que tem os negocinhos no rabinho de cavalo. Mas assim, tipo, ele tá bem simplesinho. Normalmente essa série vem pra trazer acessório de cabelo pro nível novo que saiu, né? No caso, o nível novo desse mês foi esse, que eu achei bem fraco, na verdade. Todo mundo achou, vi muita gente reclamando. Mas, tipo, eu. Não curti muito acessório, esse acessório porque eu achei a pedra nada luminosa, tipo ela é uma pedrinha meio fosca Não curti muito, e ele parece muito Elven Warrior, né? Que é o, o, o acessório de guerreira de elfo Ó, oh, regra do vídeo, não falar mal dos cílios descolando porque foi muito foi uma batalha pra colar eles Tá, enfim, aqui ele fala mais, de novo, mais do mesmo, né? E depois ele fala dessa, dessa parada, de ter uma chance de ganhar até 15 mil diamantes no jogo. A partir de sábado, confira a classificação na nossa página inicial para descobrir a sua pontuação, lado desafios e de ficar de olho na concorrência. Já ganhei um prêmio desse uma vez, mas foi bem pouquinho. A classificação acumulada pela pontuação do visual apenas não inclui o bônus de nível Será que alguém consegue tirar 5 em todos os sete desafios? Eu acho que não. Bom, vamos ver o pacote de adereços agora. Ah, eu gostei desses raios. Esse negócio não entendi o que, que é. Ah, que negócio legal, caraca! Adorei, adorei. Amei, amei. Tá, o que mais nós temos? Isso aí, acho que a gente tem isso aí. Ah, eu, gente, eu achei bonitos os adereços, tá? Dos adereços eu gostei, eu sempre senti que faltou uma coisa de herói. Era. não é exatamente isso que eu tinha em mente quando eu falava que faltava. Mas tá bom. Eu gostei do laço. Tomara que tenha bastante coisa pra gente usar eles. Ó, então a gente tem que completar seis desafios pra ganhar os acessório de cabelo e sete desafios pra ganhar o próprio pet Na penúltima série que teve. Eu. Perdi um desafio. Então, gente, se você perde um desafio, morreu, entendeu? Você não vai ganhar alguma coisa. Não vai ter aqui no canal porque eu não fazia muito vídeo de série. Mas antigamente tinham mais séries que eram, tipo, ai, ah, nove desafios, oito desafios... Eram oito desafios, exatamente. Oito desafios você tinha que fazer sete, então era bem mais tranquilo. Você podia escolher, tipo, o mais caro pra você não fazer, sabe? E falando em caro, falando em dinheiro, gente, estão falando que tá muito caro a série. Que tá, tipo, um absurdo. Os vestidos de casamento já são caros por si só. Então imagina só o preço que saiu. Ok, essa primeira história achei meio aleatória. Ela casou com um designer de móveis, tá? Vamos ver aqui, então. Uh, tá bem caro mesmo. Mais joia? Ai, eu odeio isso, cara. Por que eu não gosto no requisito vestido branco já, sabe? O que que custa? Tá, não tá tão caro assim. Tá ok. Problema é que são três, né? Ai, gente, é pra falir esses negócios. Vou pegar emprestado aqui o anel de alguém, porque eu tô em modo economia. Vamos lá, subi de nível hoje. o cabelo é muito feio, cara, olha isso. Bom, não gostei de nenhum, vou escolher o véu primeiro. Ela usa uma coroa, então eu vou escolher um véu com coroa. Esse véu é incrível, porque ele tem a versão sem coroa, a versão com coroa, a versão com o véu mas aqui, mais aqui, sabe? Ele é muito bom. Se você quer comprar um, eu vou sempre recomendar esse, sempre. E eu gosto de usar ele com esse cabelo e com o cabelo dele mesmo. Eu acho que fica lindo de qualquer jeito, na verdade. Maquiagem pra noiva, pra mim, é o mais difícil pra vocês. Tem que ser mais leve. Daí as mais leves são meio feias, sabe? Poxa, é muito difícil. Como que vocês fazem? Tipo, essa é linda, mas ela não pontua bem. Aí eu costumo usar essa. Eu acho que tem tanta maquiagem inútil no COVID, sabe? Que você não vai usar. Tá, vamos para o vestido agora. Já... Os meus vestidos novos que tem. Ah, outra coisa. Muita gente falou que gosta muito das séries porque as séries trazem CCs. No caso, o COVID Collection. Eu nunca nem tinha feito essa, essa conexão entre uma coisa e outra, pra ser bem sincera. Não tinha nem lembrado que vinha muita COVID Collection em série, então assim, eu fiquei meio... Nossa, verdade. Ué, só veio isso até agora? Então, daí eu vi a galera reclamando que tava muito fraca as coberticoletas dessa série. Mas eu nem tinha pensado nelas, então pra mim não foi tão ruim assim. Outra coisa que acontece direto nas séries também, é que a gente sempre acaba comprando todos os requisitos e pegando emprestado outra coisa. Aqui no caso, a gente vai pegar emprestado sempre esses vestidos que tão Quero comprar algum... Mas não vou. A gente acaba emprestando os vestidos, porque são os mais caros. Então, tipo, a gente acaba gastando bastante nas séries. Eu acho que nem tem um jeito de não gastar tanto, sabe? Porque você vai ter que... senão você vai ir muito mal e, tipo, não vai compensar muito. Ai, que lindo esse. Bom, só se você pensar na história, é uma princesa que abandonando o título de nobreza. Ou seja, ela não vai ter um, um vestido bonito. Ela vai se casar assim. Gente, pensando na história, é isso que iria acontecer, né? Não sei com vocês. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que ela ia se casar nem com essa coroa e, enfim. Ai, que pira. Nem pra, o próprio até se perde no personagem, porque ele colocou ela com coroa no começo, sendo que ela não usaria uma coroa. Porque ela ia estar pobre. Ó, tem esse aqui que eu nunca usei. Muito molho de vaca, né, cara? É, eu vou realmente comprar o um negócio aqui, o anelzinho, e vou pegar emprestado um vestido. Ai, ai, ai, que dificuldade, né, pra fazer uma série. Um desafio, um desafio. Um buquê, tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Sapato, né, sapatos? Vou usar em todos. E esse foi o nosso look número 1 um da série, maximizado. E olha só o look número 2, vamos ler a história. Ah, eles são traders. E eu tenho que fazer um. Meu! Ah, se eles são traders e são ricos e tá falando que é pra fazer um visual sustentador, o outro visual que eu acabei de enviar tinha que ser é esse. E não é um negócio de turquesa. Nem sei o que colocar nesse. Gente, eu tô muito confusa. Ela tá usando um vestidinho turquesa, bem simples, como se fosse um dia no iate, sabe? Só que não, não. É o casamento dela. Eu definitivamente não vou fazer esse desafio agora porque eu fui. Muito perdida. Essa foi a minha reação à série Anúncios de Amor. Nem sei muito o que dizer, porque vai gastar dinheiro, né? Vai gastar bastante dinheiro. Mas eu não sei lá se eu gostei ou não gostei. Eu gostei dos props, gostei bastante dos props. E a gente vai fazer mais uma série aí por obrigação, né? Se não vai ficar assim pra trás. Se você é nível iniciante, faça sério, senão você vai ficar sem acessório de cabelo e. Qualquer migalhinha de acessório de cabelo você precisa, então vai te ajudar bastante. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, a sua opinião sobre o vídeo, sobre a série, sobre tudo aí que eu falei. Tchau!